Gostei Dona escala de duas formas diferentes Como máscara de tratamento E como creme de pentear E vim compartilhar com vocês todas as minhas impressões Sobre essa máscara aqui Assim como eu já fiz com a Escala Café Verde Cuba, que eu vou deixar o link Nos cards, eu nunca sei de que lado é gente Mas vai ter algum lugar aqui Então se você gosta desse tipo de vídeo de resenha de produtos Já clica no gostei pra eu saber trazer mais vídeos desse tipo E se você é novo, novo por aqui, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra ficar sempre por dentro Das novidades, tá bom? Agora Agora, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Dona Scala é um dos vários potões multifuncionais que a Scala tem De 1kg, um coisa que eu particularmente gosto muito Baratinho, né? Em tempos de crise Tá mais barato do que o um quilo de arroz Eu paguei R$7,50 nesse meu potão aqui E eu vou falar pra vocês um pouco, né? Das características dele E do que ele promete antes de dizer qual foi o resultado dele no meu cabelo Ele é o Dona Scala 2 em 1 um, Creme de pentear mais creme hidratante Novamente a incoerência aqui né porque ele disse ser um produto dois em um creme de pentear e creme hidratante mas aqui atrás ele diz que é liberado para co-wash, então escala não seria 3 em 1, talvez? Não sei. Mas enfim, ele é indicado para fazer co-wash, para usar como máscara de tratamento, no caso uma máscara de nutrição, e como creme de pentear. Ele tem óleos vegetais de girassol, abacate, coco e linhaça. Ele promete uma nutrição e brilho sem pesar nos fios. E o mais interessante aqui é para cabelos lisos e ondulados. Meu cabelo é liso? Ondulado, também não, mas estamos aí testando né, porque a gente é dessas Como ela é um produto que tem bastante óleo, né, geralmente nós crespas e cacheadas gostamos de produtos que tem mais óleos Porque nosso cabelo é naturalmente mais seco, então, assim né, por mais que não seja indicado para cabelos crespos e cacheados Se a composição é bacana, eu acho que vale a pena a gente testar, não é mesmo? E abrindo o pote, né, fala de outras características aqui, ele é um produto relativamente consistente, pelo menos comparando a outros potões da escala que eu já usei, eu achei os outros mais ralinhos, achei ele um pouco mais consistente que os outros, e particularmente achei ele bem cheiroso também, ele tem um cheiro doce, que não é muito forte, não me incomodou, é um cheiro que eu gostei. E a aplicação foi como eu sempre faço, com o cabelo lavado, dividi em mechas menores e fui aplicando, Enluvando, desembaraçando, fazendo aquele serviço decente que a gente tem que fazer, né, para tratar o cabelo. e o que, é que eu achei? Ele é um produto que é bacana para desembaraçar, apesar dele ser relativamente consistente, ele desliza bem no cabelo, é gostoso de passar, mas eu senti que o meu cabelo precisava de uma quantidade relativamente grande de produto para eu sentir que foi suficiente, porque é o que eu sempre digo, você tem que sentir o seu cabelo e eu vou botando uma quantidade até eu sentir que meu cabelo já recebeu o suficiente e apesar dele ser um produto consistente, eu senti que eu precisava passar uma quantidade não tão pequena pra que eu sentisse que foi suficiente, então, enfim, impressões mas passei no meu cabelo todo enluvei, deixei agindo 15 minutinhos na minha touca, enxaguei normalmente, não condicionei porque quando eu uso escala, geralmente eu não condiciono já que ele é um produto multifuncional que já tem um pH mais baixinho já tem um, uma característica de ser um produto condicionante, eu acho que ele dispensa o uso de condicionador mas é a minha opinião, se você preferir usar não tem problema também, e o que é que eu achei Gente, desculpa, eu não soltei o cabelo Pra vocês verem, né, porque eu mantenho Meu cabelo no twist, e se eu fosse desfazer os twists Na hora de finalizar, ia dar mais trabalho Porque meu cabelo é embaraçar de novo Mas o que, é que eu achei do resultado dele? Eu achei um resultado muito ok Assim, sabe? Por ser uma máscara de nutrição Ter bastante óleos, eu esperava Uma coisa mais potente Sabe? Uma nutrição mais Sabe? Aquela coisa assim Talvez eu tenha esperado demais, né, tratando-se De um potão de escala, assim, não desmerecendo A escala, obviamente são produtos de qualidade, mas são produtos que a gente sabe que tem uma formulação menos complexa Justamente por conta do preço que ele tem Então você não pode esperar que ele seja um mega tratamento que vai salvar o seu cabelo É mais uma máscara pra você usar na sua rotina ali de vez em quando e tal Mas enfim, ele sozinho eu não senti que fez esse tratamento tão profundo O cabelo ficou macio, eu consegui desembaraçar tranquilo Mas depois que eu tirei eu não senti nada assim, sabe? Que o cabelo estava mega nutrido esse o tipo de máscara que eu provavelmente iria turbinar, colocar algum óleo ali, alguma coisinha pra deixar o resultado melhor no meu cabelo Então com máscara de tratamento eu achei só ok, nada demais Aí nesse mesmo dia fui testar como creme de pentear, né? Pra trazer o resultado completo pra vocês Aí com o cabelo já enxaguado eu quis finalizar com o cabelo mais molhado porque ele é um creme mais consistente, né? Fiquei com medo da falsa casa. Quem tá acompanhando os vídeos aqui do canal tá percebendo que eu estou com carma de falsa caspa. Todos os cremes que eu testo me dão falsa caspa. Então eu já tava, né, com o meu pezinho atrás ali. Finalizei com o cabelo bem molhado, fazendo a minha finalização de sempre. Meu cabelo já tava desembaraçado da etapa anterior, então eu desfiz o twist. Fui passando nas mechas grossas mesmo, a quantidade mais ou menos, assim, eu achei que foi pouca. Mas depois eu pensei, talvez não tenha sido tão pouca assim. porque depois eu tive a bendita da falsa caspa gente essa bendita tem me perseguido ultimamente e com o dono Scala não foi diferente, tá? O resultado de forma geral eu achei que ficou legal, o cabelo ficou bem estruturado, definidinho nas partes em que ele define, nas partes que não define, né gente, não foi um milagre, mas eu achei um resultado bem legal pra um creme, o que me deixou meio triste foi essa questão da falsa caspa. Aí eu disse não, não é possível que todo creme que eu use me dê falsa caspa, eu vou testar de novo. Aí eu testei novamente ele como creme de pentear, que no caso foi hoje. e como eu fiz dessa vez, com o cabelo ainda muito molhado, usei esse óleo de coco da Salon Line antes de passar o creme. Então, passei o óleo de coco e depois o creme. E eu passei o creme na quantidade bem menor do que eu costumo usar geralmente. Então, fiz a experiência, finalizei o meu cabelo normalmente. No final, peguei a camisa e fui tirando o excesso de produto pra ver se dava certo, né? Se não desse certo assim é porque de fato não era pra dar certo. E eu gostei dessa forma, gostei bastante Não me deu força caspa Ele secou um pouquinho mais rápido E ficou bem definido Um brilho, né? Ele só promete uma nutrição Sem pesar e um brilho Realmente é uma nutrição que não pesa muito O brilho, gente, eu não sei Se eu posso dizer que se deve A ele, porque eu usei óleo dessa vez né? Então eu acho que o óleo é, Influencia nessa questão do brilho e meu cabelo tá maravilhoso hoje, gente Vocês viram aí no vídeo que ele ficou bem definido Com Dona Scala, mas agora ele tá simples porque né? eu sou essa pessoa que tira a definição do meu cabelo porque eu gosto deste volume. Resumindo minha opinião geral sobre o produto Vale a pena? Vale Considerando o custo-benefício, gente É muito difícil que uma escala não vale a pena Porque é um produto muito barato Que você pode usar de várias funções E que vem um quilo Então eu acho que vale sim a pena Ele promete uma nutrição leve Sem pesar, por quê? Porque cabelos lisos e ondulados Geralmente pesam com mais facilidade Então acredito que mesmo tendo óleos A concentração talvez seja um pouco menor Por conta dos tipos de cabelo que é o público-alvo desse produto. O cabelo crespo cacheado geralmente necessita de mais óleos, mas esse não é um produto para cabelo crespo cacheado. Tô usando aqui porque eu sou ousada, entendeu? Então, acho que por isso eu senti que ele não fez essa nutrição tão potente. Então, com máscara de tratamento, eu turbinaria colocar em um óleo, eu acho que funcionaria melhor para o meu cabelo. Como creme de pentear, eu gostei bastante com essa ressalva aí de usar com óleo antes, porque sem o óleo antes e numa quantidade um um pouco maior, eu tive falsa caspa. É isso gente, essas foram as minhas opiniões sobre Dona Scala, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você não clicou no gostei, aproveita e clica no gostei que isso me ajuda demais, e se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!